Passando para comunicar que tem lançamento da escola orvalho.com. Gravei um curso a respeito da Igreja, trata da doutrina da Igreja. Na teologia chamamos isso de eclesiologia. Desde o propósito eterno de Deus, desdobramentos de organismo ou organização, não apenas questões que envolvem as ordenanças de Jesus, o aspecto relacional, disciplina. Tratamos também o que não é o propósito da igreja. Acredito que mais do que mere simplesmente apresentar uma doutrina bíblica, estamos trazendo um alinhamento além de doutrinário profético para esse tempo do fim. Um curso que vai não apenas te abençoar, mas te encorajar no serviço de Cristo.